Quatro ministros de Lula votaram a favor da independência, da autonomia do Banco Central que tem sido atacada agora pelo Lula. Primeiro vamos deixar muito claro, o que, que significa ter um Banco Central autônomo? Significa que o governo não pode controlar o preço que você paga na ponta, ele não pode cobrar mais imposto via inflação, ele não pode encarecer o preço dos produtos só porque ele quer arrecadar mais, ele não pode dar mais de Dinheiro para os bancos só porque é a vontade dele, só porque é com o dele. Isso significa autonomia do Banco Central. É isso que afeta a sua vida. Você entendeu, velho? É isso que afeta o quanto você paga no seu cartão de crédito, o quanto você paga no supermercado. A autonomia do Banco Central diminui o preço do dólar. A autonomia do Banco Central garante preço mais barato no supermercado. A autonomia do Banco Central interfere diretamente na sua vida e é com isso que o Lula quer acabar, justamente. Pra implementar o seu projeto de poder autoritário corrupto e populista e mais do que isso é hipócrita, hipócrita a ponto de ter quatro ministros Quatro ministros que votaram a favor Porque não demite esses ministros Ou porque sequer eles foram contratados Já que agora a autonomia do Banco Central É uma coisa malvadona Do mercado manipulador Peraí, vamos lembrar Vamos lembrar que os governos Lula e Dilma Foram os governos em que os bancos mais lucraram Quantos bancos novos foram abertos Durante esse período? Quanto a concorrência aumentou? O quanto o governo mandou de dinheiro Para esses bancos? O quanto o governo pagou de juros para esses bancos, com juros astronômicos do governo Lula e Dilma. Isso eles não falam. Eles pagaram muito mais, mas muito, muito mais para os bancos do que para os programas sociais, do que para os mais pobres. E agora vem com esse discurso: não, temos que preocupar com o social, porque o mercado malvadão, que quer autonomia do Banco Central, Pelo contrário, pelo contrário A autonomia do Banco Central Garante que não é o governo Não é o presidente da república Que vai dar uma canetada Que vai dar mais dinheiro para os bancos Que vai dar uma canetada Que vai aumentar a inflação do quanto você paga no supermercado Vamos falar sobre isso Logo depois, claro, que você se inscrever no canal para receber as notificações Que você clicar no sininho Que você se inscrever, clicar no sininho também Lá no Cata Games Nosso novo canal de games e transmissões Na Twitch, entrem na nossa Twitch também estamos ah, aí com a meta de bater 100 mil na Twitch Já estamos acho que com cerca de mais de 60 mil inscritos lá na Twitch Queremos bater 100 mil e no Instagram querendo bater 1 milhão E claro, Clube MBL Se você quer saber em primeira mão notícias dos bastidores de Brasília Se você quer saber né, o que acontece dentro do Congresso Nacional Do Palácio do Planalto, dentro do Supremo Tribunal Federal É claro, você que acompanha meus vídeos fica sabendo Mas você fica sabendo dois três dias depois Pois, quer saber com antecedência, com detalhes, com peculiaridades, com inclusive histórias de gente saindo na mão dentro da presidência, da residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados? Pois é, histórias como essa, né? não só de relevância política, de relevância judicial, de relevância econômica, mas também as fofocas de bastidores, você fica sabendo no Clube MBL, além, claro, de fazer parte do nosso grande projeto, gente. Vamos lá, o MBL vai ter rádio, FM, vamos ter programação, vamos alcançar milhões e milhões de pessoas. O MBL vai ter revista, já tem revista, já conseguiu você que financiou o Clube MBL, financiou a nossa nova revista. O MBL vai ter partido político, vamos ter candidato a presidente da república, vamos ter bancada no Congresso Nacional e você pode ser parte disso dentro do Clube MBL. Muito bem, então vamos voltar ao tema desse vídeo que é a hipocrisia do. Do governo Lula na nomeação dos seus ministérios. Quatro deles votaram a favor da autonomia do Banco Central, mas alguns deles votaram a favor do impeachment, mas peraí, se o impeachment foi golpe, se deram um golpe de estado, quem dá golpe de estado é bandido, é criminoso, precisa ser preso, como é que ele dá ministério para quem votou em golpe? Como é que ele dá ministério milionário, bilionário, para quem deu golpe de Estado? Como é que o MDB, que é o partido que assumiu né, a presidência depois do golpe, é, é um dos principais partidos da base do governo. E todos os deputados do MDB votaram a favor do impeachment. E estão na base do governo. E estão recebendo emenda, dinheiro do governo para se eleger. Você ajuda deputado que atentou contra a democracia, que deu golpe de Estado a se eleger, se reeleger? Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo mandato? É óbvio que é de uma hipocrisia gigantesca. Assim, eles nem disfarçam. É na nossa cara a mentira. É na nossa cara. É escancarado. Orçamento secreto. Como é que o Lula chamava orçamento secreto? Tudo é motivo de sigilo. Tudo é motivo de sigilo. Eu fui um dos que mais denunciou os escândalos de corrupção do orçamento secreto. Eu fui o primeiro e um dos únicos a falar em plenário dos casos da Secretaria de Saúde que estava declarando... Que tirava 17 dentes por habitante, 17 extrações pra receber dinheiro da saúde, pra receber dinheiro como se estivesse prestando serviço odontológico pra população. Aí a gente vai até a cidade, pergunta no posto fala: Meu Deus, nesse ano a gente tirou quatro dentes, consulta médica, escândalo de 17, que é o recorde mundial. Recorde mundial de consulta médica por ano é Coreia do Sul, Coreia do Sul, outro patamar, outro patamar. Aliás, é um país que tem muita vontade de conhecer, né? E conhecer como se desenvolver através da educação e também através, é, é, não só do mercado, mas também de planejamento estratégico em determinados setores. Coreia do Sul, 17 consultas por ano por habitante, recorde mundial. Uma cidade do interior do Maranhão fez 34 consultas, ou declarou que fez 34 consultas. Você vai lá na cidade e eu, no último mandato, viajei o país inteiro. Tenho conhecimento profundo do que é a miséria. Que a gente não é um país pobre, o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país miserável, miserável. O Brasil é um país em que mais de 100 milhões de pessoas fazem cocô no chão. Seu cocô. Eu passei infância, minha mãe é paraense, passei infância é, muitas vezes em Ananindeua, por exemplo. Ananindeua não é uma cidade importante do Pará. E toda a minha infância que eu passei em Ananindeua era esgoto ao céu aberto. A gente jogava bola na rua, caía a bola lá no meio da bosta. É essa a situação do, do, do país que a gente vive. Asfalto nem se fala, asfalto nem se fala. Povo pra Macapá. Macapá, pô. O Amapá já teve o presidente do Congresso Nacional, recebendo orçamento secreto, fazendo parte da base do governo Bolsonaro, recebeu 200 milhões de reais e usou esses 200 milhões de reais por pavimentação, não sei onde, porque eu saía de Macapá, não só não tinha pavimentação, como todas as casas eram presídios, todas as casas cheio de grade, por uma situação de segurança pública calamitosa. Por que, que eu tô falando isso? Porque o Lula chamava o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção do país, hoje Hoje, ele tem ministros que receberam um orçamento secreto. Então, peraí, se um deputado participou do maior escândalo de corrupção do país, Segundo Lula, eu chamo ele pra ser meu ministro? Isso, pra mim, ou é uma demonstração de culpa, de cumplicidade, de conivência, ou ele tá falando, opa, participou do maior escândalo de, de corrupção do país, é comigo mesmo, traz pra cá que é bom, traz pra, pra cá que é pra ser meu ministro. Lula chamava o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção na história do país, o que é mentira, a gente sabe que o maior escândalo de corrupção do país, né, foi o Petrolão, que desviou muito mais dinheiro do que o orçamento secreto. Porque o orçamento secreto, pelo menos, ainda teve vários casos que não tem teve desvio que o sujeito mandou dinheiro para o hospital, mandou dinheiro para a escola, mandou dinheiro para o asfalto. Ele vendeu o voto em troca de entregar obras na sua base eleitoral. Mas em vários casos não teve corrupção, não teve desvio. Em vários outros teve. Qual era o grande problema? Não dava para fiscalizar porque era secreto. Você não sabia por que tinha sido mandado para aquela cidade. Entra na minha página de deputado, Kim cataguiri deputado câmara tal. Você vai ver onde eu mandei a instituição, a ação, se foi para custear a alta. Em média complexidade Se foi pra custear atendimento básico Se foi investimento pra comprar equipamento novo Você vai saber exatamente tudo Essa clareza que a gente tem Da emenda individual impositiva em Que é a que todo deputado ganha Pra repassar pra, pra sua base para os eleitores que ele representa Pra executar a parte do orçamento Essa transparência não tinha no orçamento secreto Agora, o maior escândalo de corrupção do país é o Petrolão Mesmo assim, mesmo que a gente ignore Vamos dar, como vamos uh, uh, uh, entregar esse pressuposto